O município de Frutal, no Triângulo Mineiro, vem sofrendo as consequências do acúmulo de lixo nas estradas vicinais. O que levou a população a procurar nossa reportagem e de Frutal, no Triângulo Mineiro, chamamos agora o nosso parceiro do canal Mais Brasil. Boa noite, Jota Sardinha. Olá, meu amigo José, boa noite. Boa noite ao nosso querido povo da Paraíba. Abraço para a TV Guia Brasil, nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios do Canal Mais Brasil, especificamente do Triângulo Mineiro, cidade de Frutal, Minas Gerais, Uai. Boa noite para você. Muito bem, meus amigos, hoje nós vamos trazer, José, uma matéria que eu não gostaria de fazer. Nós recebemos algumas reclamações da população de frutal, algumas pessoas nos procuraram para falar a respeito do desdeixo que nós estamos tendo aqui no cidade de frutal. O número de dengue é muito alto, tem muita gente com dengue frutal. E aí nós recebemos algumas reclamações e fomos averiguar. Nós estivemos no entroncamento, numa vicinal, que leva até uma cidade chamada de Barroso. Cidade não, bairro, né? O bairro Barroso. E há um vilarejo chamado Chatão, que é no município de Frutal, que se localiza a cerca de 45 a 50 quilômetros da cidade, ainda no município de Frutal. E nós fomos ver lá uns lixos que estão jogados nesse entroncamento. É lamentável. E nós, primeiramente, vamos mostrar a matéria que eu fiz lá. Mostra aí. O que eu estou aqui para mostrar para vocês é triste, é lamentável, é, é algo assustador. Olha a situação que se encontra isso daqui. Bom, eu pergunto aí para o telespectador, para você que está nos vendo aí, para as autoridades frutaleses, para o povo de Frutal, você que jogou lixo aqui. Olha que barbaridade. Bom, a cidade de Frutal... Como eu já disse no início da matéria aí, está é, com muita dengue. Muitas pessoas com problemas de dengue. Muitas pessoas. Os hospitais estão lotados com problema de dengue. Aqui você pode ver que. O lixo que está aqui já faz um bom tempo que está aqui, né? Isso a gente percebe. Tem até um sofá aí, faz tempo. Esse lixo não foi jogado nos últimos dias, não. Isso aqui é muito triste. Isso aqui acumula mosquito da dengue. Isso aqui acumula pernilongos. Isso aqui é muito triste. Muito bem. Aí nós procuramos o Israel que é filho do proprietário dessa fazenda que nós mostramos aí, da fazenda Pica-Pau. Olha o que disse o Israel. Ah, não, ele já está, não que vergonha, ele já está da gestão trazado da Cissa. Ela até tinha colocado, ia colocar uma caçamba, meu pai até foi na prefeitura. Antes de colocar, meu pai pegou e falou que isso não ia prestar, que eles não iam recolher o, o lixo e dito e feito. né? fala, não, vamos, vamos recolher. Toda semana vai estar ali coletando. Aí coletava uma, duas vezes por mês. E quando coletava, né, jogar, levava a caçamba, demorava uns dias para voltar. E com isso a população já não não tem muita consciência. Já ia montuando lá, ia jogando, jogando. A gente até colocava gado ali. Soltava um gado, mas perdia de vez em quando um, duas cabeças perdia porque comia o lixo, né? Aí não pegou e parou de colocar porque além de sofrimento, né, um prejuízo. E aí mas ainda recolhia de vez em quando, aí foi na, nessa última na gestão do Mauri, aí pegou e parou de, de colo colocar a caçamba, aí retiraram a caçamba, e aí a população não tem consciência, continuou jogando, e aí tá igual o senhor vê, até hoje fica daquele jeito ali. Você ver? já vai isso para 10 anos? Ah, não, isso aí já vai para muitos anos já, não chegou a 10, mas, mas vai chegar, isso aí agora é desse jeito ali que o senhor Vê, ó. É, fica aquele, aquela lixeira ali, o povo joga resto de animal, é cachorro, é, é carneiro, é boi, joga ali também e fica daquele jeito ali que o senhor tá vendo. Aquela pouca vergonha ali, aquele mau cheiro, é urubu, é perigo para o pessoal passar, né de acontecer algum acidente e fica daquele jeito ali. Uma coisa que poderia ser. Né? Bonito, mas tá feio ali. Inclusive criadores de mosquito da EDS. Ixi, dengue ali é o que mais tem. O senhor vê ali em posto, lá, tem é, garrafas, o povo, o pessoal joga garrafa, garrafa PET ali, ó. Fica proliferação <risos> ali. É, nossa ah, senhora. Vocês ah, já reclamaram com a atual administração? Não, não, não adianta não. Não, não, não adianta. Já, já falou já, meu pai já reclamou, mas não, eles não dá, dá caso para isso aí, não. Agora nós estamos aqui ó, na saída, logo que nós saímos da cidade de Frotal, saímos do bairro é, Valdemar Marques, né? Aí a gente pega essa vicinal aqui e passa aqui. A máquina da prefeitura passou por aqui e deu uma pré-limpada, né? Deu uma pré-limpada. Não foi uma limpada do jeito que precisava, mas deu uma pré-limpada. As pessoas continuam jogando lixo. As pessoas continuam jogando. O que é lamentável. As pessoas não têm consciência, né? Mas olha aí, ó, olha aí. Vou mostrar para vocês. Foi catado, mas foi montado aí no canto. Quer dizer... Apenas mudou de lugar, né? Apenas mudou de lugar, olha aí. O lixo que estava jogando. Então, vocês veem que a quantidade de lixo aqui é muito grande. Ou seja, o lixo foi retirado? Não, ele foi tirado. Ó, tirou um espaço aqui, olha para vocês verem, ó. Deixando aí muitos lixos ainda para trás, pré-tirado o lixo e montou ali no canto. Aí. É triste isso, né? Eu, é, é matéria que a gente não gostaria de mostrar, mas o meio ambiente está sendo degradado. Os terrenos baldios, os terrenos sujos. Baldios é uma coisa, mas sujos, da maneira que está, é desdeixo, né? Desdeixo do proprietário, desdeixo de fiscalização. E as pessoas que têm os terrenos é, nas proximidades de suas residências ficam a ter problemas, principalmente com o mosquito da Aedes aegypti. Vocês viram aí o Israel dizendo que a situação é complicada. É muito triste isso. Seria interessante que alguém cuidasse do meio ambiente aqui na cidade de Flutal, no Triângulo Mineiro. Tá bom? José, nessa sexta-feira eu deixo um abraço maravilhoso para todos vocês, um carinho especial para o Guia TV Brasil. E a semana que vem a gente volta trazendo mais informações para vocês aqui do Triângulo Mineiro. Beijo no coração, bom final de semana para todos. Pois é, amiga aí do Triângulo Mineiro, o AI do Triângulo Mineiro, oxente aqui na Paraíba e a gente está fazendo essa interligação do Brasil para que a gente possa realmente conhecer os Brasis que existem. Mas não é nada muito lá diferente, né? Só os sotaques e algumas coisas, mas a atitude do brasileiro é realmente parecida em todos os lugares. Temos também aqui, é, Sardinha, problemas com lixo. A prefeitura também tenta limpar, limpa e a população vai lá e bota lixo. Tanto dentro dos canais, de água pluvial e também nas entradas da zona rural sempre acontece. Mas às vezes tem cidadão que vai lá e faz a coisa funcionar e para as botadas de lixo.